Qual faculdade fazer? Você também não sabe como escolher? Saiba que esse é um desafio para muitos alunos. Então, que tal ver seis dicas para tomar essa importante decisão? O primeiro passo é refletir sobre suas habilidades e interesses. Depois, pense no que não pode faltar em um curso. Agora, analise a grade curricular das suas opções. E não se esqueça de pesquisar sobre o mercado dessas profissões. Se possível, tire dúvidas com profissionais formados e procure as possibilidades de atuação e oportunidades na área. Com esses passos, é possível encontrar um curso que combina com você e garantir um futuro de sucesso para a sua carreira. Consegue se sentir mais confiante com a escolha? Não vá embora antes de compartilhar as dicas!